Mamilaria. Mamilaria é um gênero de cactos nativos da América do Norte e central. Eles são conhecidos por suas pequenas e distintas saliências, chamadas de tubérculos, que são cobertas de espinhos. A maioria das espécies de mamilaria produz flores coloridas que florescem em torno da coroa da planta. Existem mais de 200 espécies de mamilaria, cada uma com suas próprias características distintas. Algumas espécies têm crescimento vertical, enquanto outras crescem em forma de almofada. Elas também variam em tamanho, desde as pequenas mamilarias de apenas alguns centímetros de altura até as maiores, que podem crescer até um metro. Mamilaria é um gênero popular entre os colecionadores de cactos e é frequentemente cultivado como uma planta ornamental em jardins de cactos. Essas plantas são relativamente fáceis de cuidar e podem sobreviver em condições de luz solar direta e temperaturas quentes. Embora algumas espécies de mamilaria estejam ameaçadas devido à perda de habitat e à coleta excessiva, muitas ainda são comuns em seus habitats naturais e continuam a prosperar.